Comida de domingo, que é uma, calanada, é uma... Ah, é, semana cara. eu faço Vou uma caber. abertura, Pergunta ele qual o tamanho do meu pratinho. É. Busca pra ele lá. É. Hum. Você, você tem certeza é, que ele quer que meu pratinho. <risos> <buscar> <risos> Ô, oh, o prato da minha sogra, dá pra ver almoçar, jantar, almoçar e jantar no outro dia. Mas ah, você falou. Ah, que que é o ah, que, que é isso, rapaz? Eu tô com fevo ah. quebrado. Ai, que Ai, ai, ai, ai, depois do almoço, olha o sossego desse povo aqui, ó. Olha aí. Aqui, ó, nenê, pessoal aqui, ó. Meu Deus do céu, rende a bom demais, viu? Ela estava falando, aqui é bom que não tem visita para palatório, ah. tudo sossegado. Mas e, os, e aqueles bichinhos que você falou que tem ali? Não atrapalha, não? Ah, não. Vai Aqui, rapaz. na montanha. Olha só, quanto Já tempo. Já sobe mano. como isso aí. Gente, até aqui, ó. Não, mas eu pegava o maior. O que? Agora tu busca lá o, aqui, o aperitivo. a vassoura. Ah, é o que é, o é aperitivo, é? Busca lá o tá um aperitivo. Tempo. Rapaz, quanto tempo não veio, viu? Então, ah, a minha mãe tem. vou graçar 100 minutos, porque ela coloca um último. Aqui, ah, né? É assim, É essa aqui, ó. Olha a montanha, tá em capa Mas é, essa aí é bom pra comer ah, sopa de bolacha, né? dá uma cheiradinha lá, ele tia. Essa é a que tá molhada aqui, lá de fora é, é, é é Ainda tá bom o mel, ué. ué. Peraí, ah, mel, mas isso não é pimenta, filho. não? Essa aí eu fiz, plantei. Ah. Não, mãe. É não, Como é que o nome, cheio, como é tá que é o nome dela? Essa, essa é a famosa malagueta. Né? Malagueta, essa é boa. Deixa eu fazer o um teste. Oh! Ah. aí na boca. Ah, não, não, não valeu. Isso aqui é o quê, Não. Ah, não, ah, ah, ah, aí ah, ah, a, ah, a... a... a não. Ah, não? Cuidado, não. <risos> mãe, não, não, não, não. Qual, qual que você não deixa eu comer, se você pode comer? Mas é meu printinho, tu quer brincar? Ah. Ah. Ah. Ah, ah. oh, olha só! É, tô... é, tô... <risos> nossa! É Tava cheia. Você não pimenta é. também? Oh, ah, aquela ali. Ah, ah, um mingau de couve. É, eu gosto Deus hum, Deus Deus Deus Deus de Nossa! Meu Deus do céu. É um carmão. É forte. Em casa quem gosta de pimenta é só ele. É só ele. Ah, eu também não. Ah, mas trem faz mal pra quem tem problema no, no estômago, mas né? Eu tenho problema de riso. É, não, eu também tenho, hein? É. Eu tenho problema de riso. As aperitivas eu não deixo, não. É. Aí faz uma cozinha ou aquele carro carro. cabinho, de Nossa é ovo, que assim por Aí meu marido mata e fala assim: ó, oh, tem, tem gente que come pimenta. Eu falei: não sei quem, quem é, não. É é, vai é Só... criança que desobedece, a gente tá com o dedo e bem em A cara dele. já <risos> que... tirou tirar a hora. <risos> ai, ai, ai. O <risos> é que, que aconteceu com ela? Hã? Marca o pescoço. Marca o pescoço? É. Oh, você não tem <risos> vergonha, não, rapaz? <risos> Nossa! <risos> <risos> Ó, oh, eu vou entrar e dizer que é clássico, é chacapó, oh. né? Vocês vão me chamar só pra ir embora, se vocês quiserem, ir embora você também. Que daqui a pouco tem embora. É, porque se, se eu acho que você se eu, vocês não vão chegar a idade, não. Oh. Oh. Oh. Se alguém souber o que, que é isso aqui, você dá um brinde. Ah. Isso é cravo. Eu sei que é é, é, é. pimenta de macaco. Hum. Dá um brinde pra ela. <risos> <De risos> tem a carne. É. <risos> É, por a Toise. É, Pimenta né? é. é. de macaco. Então, eu não sei o que, que, que é. Eu ia falar outra coisa. Pimenta de macaco? Pimenta de maca Não, eu nunca ouvi falar. Não. não. De aí, Mas vai. Com o homem. Deixa eu ver. Com o homem. Oxi. E será que a gente tipo, semeia ela pega? Rapaz. É isso eu... que pega, ela para mais não é é ir. Essa é, é, é a primeira vez eu que eu vejo, hein? Não pega, não. Aqui, ó. Eu acho que deve ter massa ela. Mas dá uma mordida aí, vamos ver se ela é boa. Pode bater? Pode. Vai. Vai, vai, vai. Fala, gente. aí dentro? Mas é dura, É dura. Vai. Molhar ela, não é mesmo, nada. Ah? molhar ela com a macia. É, molhar ela a macia. Ela Nada, é. ele não conseguia. Eu, eu, eu, eu, eu aqui não tô... um ah. um ah. Só é, a eu fazer uma sopa Pimenta que, de macaco? É. Legal. Deve ser Mas original deve só desse só lugar aqui, que eu nunca vi eu, nunca ouvi é falar. É Pimentinha Aqui, eu só vi. isso aqui, ó. cheiro, hein, hum, rapaz. Ele não. Você é doido, aí. Depois tu não fala com o rinço da doença, não, tá? É. Depois tu não fala com o rinço da doença, não, que é eu aqui. É da hum. oh. Meu Deus do céu. É. Vai ficar a doença aqui, ó. Mas, ah, meu, ah não tá. Não tem mais não. Oh, boi. Tá. Um Vamos carro, vai. fazer aquele serviço lá nele, né? Ah, agora eu já sei, meu filho, porque ele fala tão bem na sogra. É. Ah, então. Não, <risos> é, é medo. É medo. <risos> Não não, não, não. É, só de fazer tempero. eu do sentido água. Agora Agora eu Agora água. o Agora Agora copo d'água pra mim, Aquele meu lá. O cara ah, tá queimando! O ah, ah, meu grande! Ah, <risos> ele tá ficando roxo, o rosa não, não, tá indo embora. Ela tem um gostinho forte, não é aquela queimada de matar, não. Imagina! Ela tem um gostinho forte, ah, né? Ah, ah, ah, ah. Isso aí pra cu. A gente pegar não, um docinho não. lá. O cara, é só na hora. Hum? Mas não é que queima não. É só um gostinho forte. Pelo amor de Deus, gostinho. Ah ah ah ah. Aí oh. encaixa a pimenta. Aí, ó, de... Oixe, um jarro de suco. Que é isso, meu Deus. Que meu de Deus do de céu. Jarro? Acerola. Acerola, ah, olha aí. É. A Falando isso que você fez lá pra nós, olha Você assanhou todo mundo, hein? Hein, cadê? É uma cor diferente. É uma cor diferente, tá. não é Tá. O que você pôs aí no meio? É, o estar tá a acerola. É, é. Tem mais é, é. água e açúcar é. do que acerola. a dona Bete, hein? Não tem, ah, tem medo da Dona não? Não, não é. Não é bom, Tá com o Não, não é tão o quê mais, Experimenta, senhor. Não é bom, né? Você sabe o que eu estou comendo? Hum. A galera do YouTube fica com vontade de fica Ah, meu hum. Deus! Qual que chama esse negócio aqui? É. Pimenta preta. Não, deve ser pimenta de macaco. Macaco é de, de, de, de pimenta. Oh, de pimenta de ah, tá. Pimenta de é só da cara é é. que eu começo. Rapaz, pimenta. eu não sei se é eu que eu tô com alergia, mas tô sentindo o cheiro forte aqui Aí, Sobreira, vamos? Você conselho de conserto. Rapaz, você não queima não, você também não queima não. Viu? É um segredo para a senhora, viu? Vou contar só para a senhora. Ele gosta de fumar viu? É Ele gosta Aí, de fubá ó, o demais. Ah, dia é de degustar pimenta. Ah. É. Come é ah também. Come puro também, sim, agora já isso é, essa é de Ai, não. gente. Tá Ah, é cuidado com é os rins, hein? Ai, de danar. Ah, confessou. Agora confessou. Nossa. Olha só. Olha, tá é isso. Oh, do céu. É por isso que for trazer esse jarro de coisa. Experimenta uma aí o sobreiro, não, não, Dá, dá para uma, dá uma pro pome... é. Tem medo de moça, de ar de É mesmo? Porra, não é aquela. um chapéuzinho? Eu é, a galera comeu cá. Não o cá, porque tá duro. Foi é. é. é. é. tá é. levando pro lado da besteira, o povo aí Menino! Ai, ai! Pessoal, é tu não fazer igual o fio do BGE. O cachorro que hum? tomou aquele líquido do verde, salga aqui tudo. Você já viu os filmes? O que? Aquele filme do BGE que nós viu. Que o, homem, o cachorro tomou aquele negócio e saiu. É, mãe, mãe. Olha, o, o, o, o, o, o bolo gigante amigo. Olha, Adina, nunca te falei que ela engoliu o papagaio Fala, minha filho Vamos ficar assim, ó. Daí fica eu tô dormindo aí, eu tá tava falando, com o Se eu não conversar, ninguém vem, não volta <risos> na minha casa, fala, É Vem, é, é é Gabi! É é, Gabi! A minha é. sogra é pagar, né? Não é? A gente vai pegar é. lá, depois para vou fazer. Não, eu é. lá, é. Agora é, agora é, é. sério, o que me admira nela né? é a alegria. É verdade. É, isso é bom. É dica todo triste, a gente chega aqui, ela. Ai. ela fala, tá só ó. falta fazer o um saia agora assim, ó. Ah, que que é isso? <risos> ai, ai, ai. Acabou a tristeza. fiquei com ela que tem tristeza não. por isso você tá sempre alegre lá com nós, hein? É, porque ela tem Chega, você chega, <tons> chega lá, às vezes eu tô emburrado lá em casa lá que é, que é, a que, a, quase 10 horas de viagem daqui. Você alega todo mundo, eu é? Eu gosto dar uns gritos na orelha da Janaína, é, né, é, é, Eu gosto de minha alegria, não gosto de três pés, é, é, é, é. Eu chego aqui da cara da minha sogra, vem comigo, sogra, vamos lá. Vixe! É isso aí. Um dia eu vou levar lá no estúdio rádio, lá pra sua casa. Vixe, ó, casamento é difícil. Não, fazer o programa sem bem junta quero o problema chega, tempo, só o senhor, vamos <risos> sentar, vamos conversar. Chegar dela triste... Oh, amor, vamos sentar, vamos começar o que está acontecendo seu dia já. Agora chegar... Eu vamos chega... oh, vou embora, fechada aí, desanima a outra. Tem que ser. ser. Olha, oh, eu não sou casada com o pai dela, não, mas nós estávamos 27 anos juntos. Eu nunca cheguei perto da mãe dele, que Deus a tenha. Eu nunca cheguei perto dela e ele me gostou a mão. De vez em quando ele que mesmo sabe, de vez em quando ele gosta de tomar um bolinho. Ele chega, ele toma o banho dele e cama. No outro dia ele levanta e fala assim: que eu tomo um Respeito acima de tudo, né, pessoal? Exemplo família. É, respeito acima de tudo. A gente brinca tudo bem. eterno. Eu xingo é ele, falo que estou com a raiva dele, choro, enjoelho é. meus pés, pede perdão. Eu falo, não faz isso mais, senão... Não. E o tchau, tchau, meu aluno, Que sogro lá é meu pai, meu filho hum. E o vídeo lá E olha ali, de canela pro ar, Assim, rapaz Tá o meu sogro, meu genro lá pisco, Ai, é. eu bem, Ai, bem, é, bem Deixa eu pegar oh. Deixa eu pegar essas imagens Vai, vai falando aí ué. É, é, é. <risos> Aí é porque é o seguinte, tem duas coisas que eu não gravo, data e esse esquema de palha de Mas então, continuando, rapaz, eu tava ali na cozinha de canelinha pra cima, assim, é. né, Léa Sobe? Isso. É. Canelinha pra eu cima? Com a, com o bucho aqui tava até do lado. Meu hum. filho! Meu sogro é o quê? Cunhado. Cunhado. Ah, <risos> Arrumando o banco da moto dele. Ah, ah, Ai, eu fui dormir, rapaz. Já que eu fui embora, o banco da bagrela já tá montadinho para o parafusinho. Meu Deus. Ainda, ainda faxinaram ainda é aí. limparam direitinho. Aí chega, Olha, tem agora tem a minha dia. namorada tá aí, né, amor? Ah, ah amor. Ela é calada. Tem dia que ele chega, pega o um pratinho e come, <risos> que ele não... Aí o sogro tá lá fazendo a madeira, o Pra fazer a casinha, da xotoria, das cocotinhas dele é. Hummm Vai acostumando o homem mal acostumado É, costuma acostumar depois Ah, sobre, eu preciso disso tem que disso. aprender, Dias, quando você tiver sua luta, gerro Ai, ai, ai Tá, isso, gerro e nora Nora é como oh. é Ô, é. oh. é é oh, Carla Ó, oh, Carlos, você tem que, falar, tem que mandar um alô aí, ó. Vocês podem ouvir ele, mas ele é meu. <risos> é, pra que. Passo com o mato <risos> Aí, ó. Essa aqui, essa aqui tá é vendo? 70, gente. Pronto aí. Aí, é pronto outra aí. Tem uma coisa que não ah, pode ter no meu relacionamento: é. ciúme. É confiança. Eu já falei pra vocês: é confiança. É igual eu falo. Meu marido fala assim: eu vou dar um aplaudinho lá na cidade. Vem cá. Toma um banho, passa um perfuminho uhum. O menino não é pra você não, meu filho uhum. Olha aí, olha E o problema é que ela fala isso assim mesmo Agora se o meu namorado falar isso, ela fala aqui Você tá arrumando logo Aí nós tá arrumando o carro, é? ele vai dirigindo Eu olho pra ele e falo assim, olha que menina bonita lá, ó Se uhum. você ficar andando <risos> suja, não é pra você uhum. Ele vira pra mim e fala, olha que rapazinho eu, ei! Ficou então, embora, vinte e anos, ventando. Agora, agora, a menina cara ainda neurou muito, mas no início a gente ia andar com o cavalo, botar aqueles negócios assim. A gente gostou, é se é se é atrapalha. Aí. Atrapalha, a gente atrapalha. Eu falo com os dois, é. tem que ter confiança o respeito. A confiança e o respeito. É, com certeza. Não, certeza. Eu sou seu mesmo. <risos> Eu sou seu medo? Vixe! Se uma coisa, eu só pude o que é meu. Que de Deus me de deu. De aí, pronto. aí. Deus me deu. E o Ricardo vai ficar olhando na não. Mas, mas, como mas, que você mas, se conheceram? Onde que ela mora É isso, vamos contar aí, olha. É isso. Olha aí. É Eu e a Janaína aqui nós fomos bater mais. Vou é. oh. eu bater lá na casa do meu sogro. A Janaína tava lá. A Janaína estava me seguindo o pão. Agora não sei se vai apaixonei por causa do pão. A sua mãe tá ali, ó. Ai, ai, ó. É. Já, já viu o ditado? Sabe essa história? Já viu ter ditado o peixe de conquista pela boca? <risos> é, é. Ai, meu oh, Deus é, é. do céu. Eu, eu, mim, peixe, ah, eu ia perguntar pra tua mãe hoje como é que ia ah, acontecer o negócio. Nossa, né? o presidente é ruim. É é é é então, o é. primeiro foi no Facebook. Não, não, foi zap mesmo. Eu entrei um no grupo não de nada. festa ah. e o prima colocou. Aí ela tava lá no último, eu falei: vou colocar essa menina aqui, porque eu achei Aí eu toquei, né? Foi, amor? Foi. É, eu tô certo, tá aí. Aí, tá aí. Mas eu encontrei ela perto daquele sítio da do Moisés. Uhum. Ah, tá. Primeira tá. vez que eu vi ela. Qual sítio da Cato É do lado da Moisés. Qual ficou o sítio? o é da Patrícia, agora lado da não. do lado da cabine, é, do, do lado da, da, terra, da, terra, da, Patriz, Moisés, da do lado da Mas, da, da, da mas, da, mas da, me conta aí, me conta, no sim, dia do encontro, não tinha aquele medo, aquele frio na barriga, aquela coisa. Aí no dia, agora a sogra é a Agora a pior parte, a pior parte, foi vir cá pedir meu sogra agora. E eu falei ela, mãe, tô gostando do rapaz, falei, tá? Mas ele aqui pra gente conhecer. Mas ele não aí tem cara vou... de homem, né, mãe? Aí ela falou. Mas como que ele vem? Você não conhece caminho. Eu falei, então você vem com ele. Mas tudo direitinho, vem. Hum? Chegou aqui o meu tava assim, ó. Mas <risos> ele não é estranho, não. Você aí vem. sentou ele ali, ela aqui, eu olhei o pai dela aqui e eles lá no telefone. O pai dela olhava pra mim. E aí? És pra namorar não? Eu não sei. Tô só olho por dois dias no telefone, amor. É agora. Estraga! Aí você vai me mandar mensagem. Amor, qual que é o momento melhor que eu o seu? Mas mal? ali, ó. ó, ó, ó, ó. Ah, ah meu, tá, meu, meu Deus do céu. Olha, coelho dentro. Ele tá com o meu todo do Facebook. Será, será, será que Será esse menino tá com frio? Mas o sol tá rachando e tá ali. Ele tá tremendo. Mas é porque você não viu meu soco. Ah. O braço dele é ah, mais porta. grosso que o é na cor. Olha ah, lá na porta. É, e ah, ele, barriga. ele, ele é. né? Olha é, tá oh. <risos> aqui, ó. Esse <risos> é meu <do> tome, <YouTube>, tá? <risos> não, mas é sério. Ele é ele Olha tá lá o, o prato lá, ó. Pela ah, porta ele tá ele ali, é, ali, ó. O um cara, um cara é brabo. Não, não, mas eu sei, mas eu tava vindo pra cá e ainda tava falando pros meninos. Eu falei, ó, hoje eu tenho de ficar, ficar calado, porque eu vi o homem no, no vídeo e é, parece que ele é brabo. Aparência se engana, né? então não ele dá tá. febrado, é Mas a. Né? Mas a. Opa, mas que é só da é normal. Porque é o primeiro dia no rádio lá, meu filho, pensei que ele ia desmoronar tudo lá. Hum. É, meu. O cara tava tremendo de bebê dos dois super lidados. Tá Tava com seis? Bom, ele não né? pediu muita água no dia aqui, não? Não, não, é aqui ele não bebeu nada. Você né? tá escondendo as é co coisas. Aqui ele não bebeu. Aí a gente chegou na hora do almoço. Hmm, não quisamos almoçar direito. Hum, perdeu a fome. Não, é, pelo menos aí não tem mais. Aí eles queriam que eu, eu assim, queria isso... comia essa quantidade que eles acham que. que, eu acho que ia, ia engordar. Ia engordar o menino pra namorar. Né? É. É. ele tá muito magro. <risos> tipo assim, na é caminhada que ele estivesse de andando se me dar rua aí, vai achar que. O cara tá A Comado Sobreiro tá tentando engordar isso aí faz tempo, não sai disso aí. É agora, né? Eu na época conheci o Diego, eu sempre fui mal grito. Assim, é, daqui Vou tá pior. Ver se esse aqui engorde, <risos> <risos> <risos> é, mas, mas essa um aqui vai. Se ficar na minha companhia, essa aqui vai engordar. Vai, né? Ah. Eu não aceito que pratico, não. É aí, ó? E... Ah. Ah. É, ó. É, né, né? É, mas aí. Aí é o é, com aquele chuchu, Rosiló, é, Thiago. O e aquela mas <risos> Ah, mas eu tinha falado pra ele já, rapaz, com um sogro e uma sogra desse jeito aí, você vai. Você vai. Tá abençoado ah, pai, demais. Eu vou falar com você, Quando eu não trabalhava à noite, ficava aqui sapo, domingo, né? É. Menino, no domingo tem dia, eu não conseguia nem subir da bola direito. Não, você tá doendo aí. Eu contava né? pra comer aqui, com força aqui. Tem tempero gravar, meu Deus do céu. É um tempero é fortes. Então você mas, era mais magro ainda quando começou? Fala aí, Pepe, não pode começando com vocês comendo pimenta, deixa eu tomar alguma coisa lá. Ah, olha <risos> lá, olha lá. Dentro da chaleira tem um suco lá atrás. É, trai. Eu comendo pimenta. Já atrás ah, já serve vendo nós hein. Olha, eu tenho de água linda. Então... Ei, ai. Estão gostando daí? De grandade? É igual a criança quando dá uma tamo aí, né? Tá ah. aí e vai vendo. O dinheiro, é. Escuta lá. Machucou o pé? Menina eu fiquei preocupada, falei, não vai lá, aí a mãe dele ligou, ele ligou. Tá tá. É, aí eu peguei e falei assim, ó, oh, quer saber de uma coisa, você pode juntar. A mãe tá aqui, eu virei e falei com a mãe dele, eu falei, junta a roupa, eu tô indo aí, eu vou buscar ele. Ó, oh. Junta a roupa, com um uma semana deitadinha. Eu com um final de semana, nascer sem coisas que aqui sem bordo. Foi por teimoso, porque eu não Ó, é. ó. Mas tá certo. Aí o pai dela, afinal, falou ele assim... Como ele é muito teimoso, ele chegou aqui na sexta-feira de noite, né? No hum. sábado de manhã, a <risos> gente <de manhã risos> tá querendo andar. Aí oh. o, o sogro arrumou um cabo de, de inchada lá, lá e põe pra correr com O que esse é. menino é. tá fazendo na cozinha? Bicho. É. Ah, mas não fico. Aí, ó, se tem uma coisa que não fica, é parado, filho. É. Parado não é comigo, não. I'm Por exemplo, I'm tem bom. pulga no corpo. Dá, não, não dá, não. Ah, mas eu sei, isso aí, isso aí, sem dúvida nenhuma, você chega lá no estúdio, aquela coisa coisaiada, e falando com o pessoal, e aquela remexeção, você fala, ah, uai, mas que estranho, uai. Olha, é. amanhã vai, só o saforo, amanhã, segunda-feira, dia 4 de ah. janeiro, amanhã... Tu vai ficar o programa do show da manhã inteira do meu lado, tá? Pronto. Ixi! Aí, ixi, ixi mas olhando. como? Poxa daí, eu, vou dar, eu vou dar até folga amanhã no programa de manhã pra ele, é, ele ter mais energia pra você. <risos> de preferência vai ser em pé, não é nada de cadeira não. Se, não. se você ficar sentado vai o. Mas lá. fica esquisito, eu, eu, não, eu não preciso fazer aquilo lá que você faz não, né? Aquilo, ah, você, mas fica, fica, tô... você fica falando com o povo, ai ah, meu povo! Foi, <risos> Para começar, o estúdio é pequeno. Eu vou entrar Não, lá já vou entupir tá mais da metade, ali, né? O então, é que você vai, então? Mostra aí pra nós. Mostra ah, aí, então, é ele ele certinho é aí. Amostra, é. para... mostra certinho aí. É. Você tem que provar. Ó, a caixa vai cair. amarra ela aí, ó. Aqui, ah, <risos> ó. É Beleza? Gente. É vamos isso, lá, como ó. é que você entra lá, lá? Vamos ver. Isso, todo de rosinha. É. Ó, vocês gostam de deixar o até assim, ó, lascadinho. É. Então, vamos lá. <risos> então, é o seguinte, hum. vamos começar no show da manhã hoje... Isso, vai. 3, né? Assim, vai, vai, vai. Primeira coisa que eu chego no programa... É a a Aprendi, mesmo computador, isso é óbvio, não tem como se é fazer progresso hum. computador. É a hora data. É, tem que deixar configurar, anotar tudo pra eles, senão... Meu... Ah, é isso mesmo A, a última criança vez, esqueci é de configurar a hora do computador, o cara me fala uma hora errada não, É aí. a hora e a, data. e a data errada. Já teve <risos> época que eu fiquei era a com a maquina e falei, cara é vai ficar Hoje, que que RBL, RBL, hoje é quarta-feira, eu mandei mandar mensagem pro Anivelo. Anivelo, hoje é quinta-feira, Anivelo. Anivelo, hoje é quinta-feira. Ah, mas. Você sabe qual que é? E aquele, que... e aquele grau que você dá lá? Vai, vai. vai, vai. vai. Ah, eu fiquei impressionado, eu fiquei emocionado. Negócio, tá eu tenho 25 anos de rádio, rádio eu nunca vi aquilo, hein? Não, eu fiz que tá com a música. Pra a música, Isso. Né? Vai, faz aí, vamos ver. Não, faz música, vai. Então, aí é o seguinte: então eu entro lá, olho a data, uhum. o que, que o Diego deixou anotado. Já dá uma requebrada assim. Mais, ele acha que a minha cabeça, é aquela água, ah. tudo. Ah, tá bom, já tô com liberdade pra fazer o programa. Aí espera a vinheta acabar, acabou ah. a vinheta falando Bom dia, povo de Deus, a minha sogra tá ouvindo ah. bom, bom dia, sobreira, sobreira tá lá Mas aquele é requebra assim que você... Aí depois começa a dançar Agora, é. Tem é. gente que é. tá achando é. que eu não vou ficar dançando é. lá assim ó. É, então... Não, agora tem uma música lá do Fernandinho. Ah? Se você entrar lá, na hora que eu estiver tocando ela, eu não vou estar pulando mesmo. Você gosta? Que ela foi graça. Lá me deixa doida, Aquela é demais. Hum. Aí, ó, o oh, pezinho oh, já tomar. começa a ficar assim. Quando vê, você tá com dor. Tá. Tá assim, ó. Ah, velho, oh, você não para. Ô, oh, mãe, eu tem que colocar aquela música é para ele, bater no pé. Ixi, aquele lá também é uma comédia, hein? Ainda bem Ai, que, camp... vale que os eu, eu sou a última, Eu sou eu o sou último de uma geração de velho que já morreu tudo, né? É, porque se eles vissem eu, eu entrar no programa hoje era uma vergonha, né? Vai parar pra... no <risos> tá ligado, hein? Né? Tá, né? tá ligado, né? Vai ficar famosa. Baía, Baía, é. o, não, vem, o meu suco é. não veio aqui ainda, né, Felizberto? Hein? Cadê o suco que você fez pra mim? Ô, querido, o suco eu fiz ficou mais do que aguado, né? Gente? Aguado? Não, tô assim, ah, ó. Isso! Oh, é. Igual o homem! Então, por mais do que ah. Aí você pra pegar, é só, já viu. Só pegar só, gente. A sogra prumando um gelo. É. É. Aí, ó. Aí, certinha. É que ela, tem que ser aí, alegre, viver a vida. É, aí, ó. Dá zica é é. pro show da manhã. Tá parecendo um velho de 70 anos? Ó. É. Que teta, ah. é. Não, é que, é que ele anda ele muito comigo. Estúdio, é. Aí, sim, você vai ver que quer derrubar a estúdia. Bota é. nós lá dentro. só. Se não é só estúdio, vou derrubar essa casa também. <risos> Se a senhora visse ah, o que ele fez lá na fazenda, lá, ele, ele falando que os animais gostam de fubá e olhando pra mim. É. Eu falei, uai, mas o que mas você tá querendo dizer, não dizer não não com isso? Ele falou, não, é. eu tô falando de cavalo, ali, eu tô falando de jumento. O pessoa tava lá perto de mim, era que é. Aí eu falava pra quê, olha ó? O burro gosta de fubá, farinha e tal. Poiando pra mim. Ué, lógico, vou é pra quê? Ele tava, sei lá. Aí tava tá, achando que tá achando <risos> não, <eu já> tava chamando de burro. Não, você não Não, mas Não, é Viado. Né? É ah, é... né? Não, não, não, esse não. O amiado come fubá? Não, não. não, não. não, ah, não capim. É é aí ah, eu é. sei é. lá, é. eu bom. É. frutas. Oh, Deus Deus meu. Aí, o viado come é, frutinha, né? Não, eu não como isso. É. Eu não como isso. Acerola. Não. Ai, ai, ai, é. É. Ai, então, nossa ó, que viado que adorou. Me... <risos> tá, não me mande no meio. Você acabou de viado aqui, amor. Você fez eu. Por que que ele gosta de suco de, de, é. de Vixe. I, ai Vixi. Que pena. Gente, eu gosto como dizia o meu antigo avô. Eu mostro a cobra o pau. Eu todo domingo tudo faz. Aí pronto, aí, aí lascou, hein? <risos> Aí ó, a cerola bate no estômago guarda é com o estoque, fica é redondo. Viu? Mas não, mas e, e, e a voz? Você pelo menos não faz uma voz grossa na hora que você entra lá? Nada, não começa a fazer, hoje faço grossa. Porque você grossa. sabe que tem a tonalidade você tem que mudar, né? Ah, mudo muito, é o grito mesmo. É. Que que você, é sa ir. você sabe que fora do ar eu mesmo converso igual uma mosca uma, uma claro, morta, é. né? Ah, eu sei que tem profissão, tem gente que tem a sua profissão igual o dinheiro. É um radialista isso e tanto. Então. Mas eu tô lá é para falar de Deus. Ouve quem quiser e vem comigo. Né? É nada, você já. Se você já... vai ficar pra mim, eu pus isso no meu coração. Você que já cativou não, o, o povo, né, que que o tá não é com o teu jeito. Tá certo. Não. Pra mim não dá não. Porque se eu sabe a meu, voz, eu não consigo falar é algo. Eu posso falar uma coisa, hoje o voz manda nada. O que manda é a simpatia, a humildade, é, com é, a educação, a medida que a pessoa transmite. Né? E a pessoa. Olha ah, a o de Deus aqui, olha pra você ver, ó. Precisa ter dinheiro, precisa ter tudo na vida. Uh, tá não a simplicidade dessa a alegria. É, é, tem eu... tantas pessoas hoje que tem, tem tanto dinheiro aí e não é feliz. Né? É, esse aqui, ó. Aqui, assim, ó essa aqui me pede música, boi ó. Ah. Ah. É, aí, aí é, ó. Me pede música. No começo do programa, é aí, no final foi, eu um programa Essa é a música É, e é aqui lá eu pego no pé dele Você sabia dessa? Que eu pego é todo dia para ele atender, a senhora não vai ganhou canhão? É, eu sei É, oi A Deusimar é... hum. Menina, essa pede música é difícil É umas músicas okay. que lá tá lá no fundo do a baú e vai saber A puxa ao fim, é ao fim puxa a mãe, aí não sei mais né? Mas hum. ah, tem um dia que nós fôssemos é em estrada um dia que nós fazemos isso, não É, é nacional mesmo É, mas nós não achamos em estrada Eu não gosto de música antiga Eu também gosto de música antiga Raiz fala mais profundamente Não é que ela não é Aquela, a de hoje não. É, mas a, a, a maioria das músicas antiga a pessoa cantava ah, pelo amor. Hoje a maioria das músicas canta um dia. Mas isso aí já é um. Eu isso aí já é um recadinho praticamente pro pessoal que trabalha com a gente, né? É, em 2021 tá chegando uma, uma rádio totalmente sertaneja. É isso aí, E vai ter a, a, a rede que o pessoal trabalha aí, mas vai ter um sertanejo. Pra quem gosta de sertanejo só vai poder ficar ligado nela. O dia que tá lá, Silva aqui, ó. Toca fita, quem não conhece toca fita, ainda é que foi isso aqui, ó. Ah, não, eu sou mais atrás, eu sou da época da, da fita de rolo. É, 30 segundos você tinha de ficar rodando um rolão do tamanho daquela televisão ali, ó. 30 Olha você, você, não... é. você não sabia não? Aquelazinha tinha que você coloca lá de 30, 40 segundos? Ah, era, era um gravador com dois rolos, que, que mais ou menos isso aqui, ó. Ó, de tamanho, ó. Ah, eu sei. Aí botava ma, ma, o tipo o prego lá de um lado, do outro tá passando mais. Mas, mas, é, magnético. A aí, fita é magnético. Lourenço e Manda um abraço pro Louribal. Aí, ó. Contigo, é o Lourenço. É o coisa que me arrumando aí para fazer seu contato aí. Lourenço e <Marival. risos> Então tá bom, gente. Vamos ficando por aqui. Aí um... Ai, uma, uma bela reunião familiar aí, né? É, é, é. E a gente participando aqui também. É. Passando um domingo gostoso aí que o pessoal aqui do City. <risos>